Poderiam ter chamado o pessoal do fórum dos ambulantes? Poderia, poderia ter chamado o pessoal do fórum, lá nós temos grandes advogados que iam defender o interesse ali, porque são gente de, que faz parte de moradia, são dos moradores de rua, dos catadores, não é só com, com os ambulantes que o fórum mexe, tem mais coisas ali dentro. O Padre Julio Lancelotti que ele defende, que você deve conhecer, entendeu, ele faz parte também ali. Não tenho dito. Então, gente que se formou, que foi, que foi estar tá na luta. Tem pessoas capacitadas para isso. eu não Nelson, da Mauá. Tem gente capacitada. Tem a gente de Mingauzinho minha, daqui do bairro. O Engabaú é nosso. Ali não tem que privatizar, não tem que fazer espelho d'água. Ah, Sabe o que eu sonho com os ambulantes? É, os ambulantes com um quiosque, arrumadinho, todos uniformizados, que tivesse água, luz, porque aqui nós não temos água e nem luz. né? Então, nós, nós somos pessoas capacitadas, que podemos fazer isso.